E aí, pessoal, tudo bem? Mais mais uma vez aqui para mostrar aqui a novidade aqui, o tão esperado aí celular aí Redmi Note 10 Pro Max chegou. Tava aguardando tanto aí. Ó, veio uma case aqui também junto. E ó, o que veio aqui de brinde aqui também? Uma película de vidro, proteção de tela, que essa daqui eu procurei no Paraguai não encontrei, propaguei no Brasil, no Mercado Livre não encontrei, só achava na é, importada. E agora, foi 50 dias aí mais ou menos de espera, mas ó, tá aqui a máquina, hein? Muito bom telefone, eu tava muito ansioso porque tinha vontade de ter um telefone desse aqui, porque a câmera dele de 108 megapixels, incrível, ele chegou hoje aqui, ó, tá lacradinho. Que lindo, hein? Esse é o celular, hein? Muito aguardado. Ó. E valeu a pena aí, espera. E eu vou estar tá abrindo e mostrando aí pra vocês aí. Abrir aqui. É o primeiro review que eu faço de um telefone. E, e tô ansioso aí para rasgar esse plastiquinho aí. Poder estar tá mostrando pra vocês. Beleza? Eu vou abrir aí. E antes de eu abrir e começar... Vou pedir se você chegou e descobriu o canal, é um canal de viagem, mas eu mostro algumas coisas, drone, alguns equipamentos que eu compro, alguns equipamentos que alguém dá, passa para mim, eu faço um review mostrando. E eu espero que você chegou no canal, se inscreva aí, ativa o sininho aí, se inscreve, deixa um joinha, e após assistir o vídeo, se você curtiu, se tem, se tem curiosidade de comprar um telefone desse, quer perguntar alguma coisa pode deixar um comentário aí eu vou deixar o link aí do, do vendedor aí que vendeu esse telefone aí do AliExpress. se você pode estar tá adquirindo um, beleza por enquanto eu vi aí são maioria dos youtubers aqui no brasil estão de fazer a divulgação dele tem na amazon mas não é o modelo pro max pro max é só importado ainda que é o de 6gb de ram com 128gb de memória interna beleza sem mais delongas vamos Fazer esse review e abrir esse celular bonitão pra vocês aí. Vamos lá. Fui ali pegar um canivetinho ali pra cortar esse plástico aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O aparelho aqui. Eu acho que abre aqui por trás aqui. Opa, arrumei o canivete ali do meu pai ali de... Que corta fumo Olha só que beleza. Chique, hein? Opa, tem que abrir com cuidado aqui. Eu gosto de guardar as caixinhas. A caixinha do dos equipamentos tudinho. Calivetão aqui. Deixa eu deixar o calivetão aqui do meu pai. Olha só. Para quem não né, os caras falam os youtubers, a maioria dos canais que a gente assiste aí. O Barulho do capitalismo, a coisa mais gostosa que tem. Ó. E olha o bichinho aí. Vamos, vamos abrir aqui. Vamos lá. Olha só que beleza, veio. Perfeito. Olha só que lindão. Caixinha simples. Vamos ver aqui o que vem aqui. Vem uma caixinha aqui em cima. aqui Acho que vem mais alguma coisa aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Lembrando que eu tinha comprado uma case junto. Essa case aqui. Essa eu comprei essa case. Uma case de silicone que vem depois eu vou abrir e mostrar para vocês. E aqui veio Outra caixinha Ah, é a caixinha com a chavinha dele A chavinha Os Manuel Que a gente nem vê muito E olha só que legal A Xiaomi Manda outra Capinha de película Outra capinha de capinha de silicone Pra gente E esse aqui eu acho que vem de todos Olha só que legal. Uma capinha. Aqui a proteção. Uma capinha fosca. Legal. Interessante. Aí você já fica. Você já fica ciente. Se você. Tá com pouco dinheiro. E não quiser gastar muito. Na compra dessa. Dessa case aqui. Que vem junto. Com a case melhor. Você pode comprar só com aquela case lá. Que é a Xiaomi. Manda a case. Essa aqui é a perícia que mandaram de brinde. Os, Mano, os manuel e olha só que beleza olha só que chique nossa senhora você não sabe ó você não sabe como eu tava ansioso vamos ver aqui se veio mais alguma coisinha aqui da minha caixa aí deixa eu mostrar primeiro isso aqui Caramba, que nem o um... Eu esqueci o... O Gerson, o Gerson... hum, Gerson... Um canal aí mostrou. Olha só olha o tamanho desse carregador de 33 watts. Nossa, e o tamanho. E aí ele veio com... Ele é indiano, mas ele veio com padrão brasileiro também, ó. Aqui é 33 watts, carrega o... O celular de 105.020 mAh em uma hora, uma hora e pouco. Deixa eu ver aqui algumas configurações dele. Deixa eu ver aqui. Estou aqui com a tela aberta para ir falando um pouquinho das configurações para vocês. Mas é muito bom. E vem mais, olha que mais vem mais, mais um cabo. Tem mais um cabo dele aqui, ó. E é um equipamento, é um equipamento bem Bem trabalhado, bem feito mesmo. E olha só que bonitão aqui, ó. USB. Ó. USB, o cabo bem resistente. E legal que ele vem aqui, ó. Cor de laranja aqui, ó. E é só isso, ó. Não... não a maioria das empresas hoje em dia para cortar custo, porque o dólar estava alto, essas coisas, removeram, removeram a, a, os fones de ouvido. E a Xiaomi provavelmente também aderiu a esse, esse corte de custo aí dos fones de ouvido. Mas tá bom, já mandaram a case e já é um bom início. E muitos nem case não mandam. Muitos, no caso, não estão tá mandando nem o carregador. Né? Algumas empresas aí, que eu nunca tive o telefone dessa empresa, mas... Eu vi o... Ó, vivendo o mundo afora e comprou um iPhone iPhone 11 Max Nos Estados Unidos Não vem nem fone de ouvido E nem carregador E aqui é o tão esperado Celular aí ó. Deixa eu pegar aqui Tem que tirar esse plastiquinho aqui Redmi, 2, Redmi, Redmi Note 10 Pro Câmera... 108 megapixels ele tem uma tela ele tem uma tela de 120 Hertz é muito boa para agilidade para jogos um Snapdragon 732G esse Snapdragon é muito bom esse 732G é para gamers porque tem esse, esse G aqui e um carregamento de 33 watts eu tinha um S9 Plus, que era 25, já era bem rápido. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui. Nossa! O aparelho é bem lindo, hein? Bonitão. Eu gostei. Tinha uma cor que era meio dourado, meio avermelhado. Mas eu, eu queria uma cor mais discreta. Um preto, eu já tive um telefone preto branco encarde e suja muito então eu queria um e eu escolhi nessa cor aqui ó olha só que aparelho lindo olha que lindo hein deixa eu tirar esse ó bem bonita aqui tá até com uma... tem uma proteçãozinha nele Aqui ó, tem a as câmeras aqui, né? São quatro, aqui é a a maior né? de 108 megapixels, aqui é o outro white, Ah, ultra white, e aqui é uma de uma macro de 5 megapixels, essa aqui é só para ajudar a coisar o flash, e ó, é uma cor bem, bem bonita, tá vendo? Você não sabe se é um azul, é uma um azul green, um engego, né? E ó, as bordas é bem, parece que é de alumínio as bordas, tá vendo? Ó bem. Bem legal. E aqui é o fone de ouvido, infla vermelho, e ele tem aqui, ó, tem som estéreo dos dois lados. Ó. Tem som estéreo dos dois lados. O bem bonito. Aqui é o sensor de impressão digital. Depois eu vou... Vou pegar e botar tá Já com marca no vidro. Tem que tirar o... Aí, aqui tem a câmera, né? Frontal, tá bem pequenininha. 7 polegadas, 6.7 polegadas. E o aparelho bem bonito. E depois eu vou... É, tá colocando aí para vocês umas fotos né e vou estar tá carregando e mostrando o aparelho para vocês eu vou tirar as fotos vou colocar para vocês e vou ligar aí, e eu mostro ele como é o funcionamento dele beleza então eu vou deixar que eu retorno aí no vídeo vamos lá e aí pessoal tô aqui com o Redmi Note Note 10 Pro aqui ó só tá batendo de frente aqui tô com a câmera frontal que de 16 megapixels e, ó, bem, bem estável Tem uma saturação boa lá, tá vendo? E o som ambiente, tá vendo? Agora eu vou virar ele aqui, ó E vamos ver aqui Como é contra o sol aqui A claridade aqui eu dele Mas é Bem Vou cair um pouco contra o sol aqui Ó, tô contra o sol e Uma câmera muito boa aí, Tá vendo, ó 1080 1080 Ele não é 4K Infelizmente aí, deixaram a desejar É uma câmera muito boa aqui. O áudio também é muito bom E agora eu vou ver 4K aqui A traseira, como é que fica Então pessoal, aqui ele tá no 4K E 30 frames E ó, vamos ver aqui Não tô vendo, mas eu vou ver Depois no computador aí como ficou a imagem muito boa, né E ó E eu vou dar uma andadinha aqui, dar uma voltinha só para ver como que é a estabilização dele. Aqui, ó. Vamos ver aí. dar só uma voltinha. E ele está estabilizado automaticamente. Vamos ver como Como é que fica a estabilização dele. Ó. Espero que futuramente ele Scote 4K aí na dianteira, beleza? Eu vou tirar algumas fotos para mostrar para vocês também. Vou testar também o foco ó. bem rápido o foco em aqui tá em 4k muito bom o foco dele ó. pessoal vou mostrar para vocês um vídeo um vídeo macro ó, tá vendo ó como é que ele foca no macro Aproximando, né? Tá um X. Ó, você leva para trás, fica desfocado, tá vendo? Aqui, como vocês podem ver, tende a aproximar bem para uma foto macro ficar nítida, com meio borrada Mas deu para já ter uma noção de como tirar foto. É, pessoal. achei um insetinho aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês uma macro. Deixa eu dar uma clicada em cima aqui. focagem na câmera macro tá bem, aqui bem bem legal, foca bem aqui a, a foto macro já ficou mais nítida aproximei bastante tinha esse inseto aqui também bem aproximado, ficou nítido e aqui é a, a ultra white que eu tirei na praça, ficou muito boa bem clara olha bem nítida né e essa é a 108 megapixels ah, essa daqui a, a frontal ficou bem clarinha ficou boa e a de 108 megapixels também com o sol batendo a favor a última foto é a foto noturna estava anoitecendo Ele tá aqui, ó, a bem câmera bem frontal né porque o estabilizador E eu vou dar uma voltinha aqui só em volta para ver como que é a estabilização dele eu liguei a estabilização vamos ver essa daqui é 16 megapixels e a 30 frames. Vamos ver se ele estabiliza bem, né? Eu não consigo correr, mas dá pra ver que é bem estável, né? 4K, provavelmente não tem estabilização tão boa assim. Então, pessoal, tô aqui no alto da cidade aqui, Tá ventando um pouco, mas é tá bonita. O do sol aqui, ó. Eu vou fazer um time-lapse aí com o Redmi Pro aí pra vocês verem aí. Aproveitando que está nesse lugar maravilhoso Não podia perder o oportunidade de deixar esse timelapse E mostrar essa função maravilhosa Que agora esse Redmi Note 10 Pro tem Tem muitas funções para mostrar para vocês ainda. E aí pessoal, tudo bem? Dei uma carga aqui no, no aparelho Dei... Tirei algumas fotos, fiz algumas coisas com ele. E agora eu vou estar tá ligando ele aqui para vocês verem. Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Está tudo atualizado, tá vendo? Meu i12. Tal, tá, conexão. Já deixei no modo. Eu deixei esse daqui o modo escuro. Deixa eu sair daqui. Deixa eu colocar aqui. Você puxa aqui, ó. Modo escuro e tem captura, tira print de tela, modo avião, bloqueio, GPS, rota, para ler digitais, NFC e controle remoto e aqui ó, tá vendo? Tem o infravermelho remoto e o áudio estéreo, aqui deixa eu colocar aqui um, um vídeo aqui, no copy aqui rapidinho, só para vocês verem Rapidinho no YouTube, Deixa eu... vamos ver aqui rapidinho. funções é... jogos eu não, como eu não curto muitos jogos eu não olhei jogos né mas tem bastante coisa aqui eu vou tam... então pessoal é isso aí se você tem vontade de adquirir esse aparelho aí que é um aparelho muito bonito muito bom também esse aqui é o de 6 RAM de 8GB de memória é um Redmi Note Pro Max versão indiana, levou uns 35, 40, 40 dias, pra, uns 45 dias para chegar, eu comprei mais para fotografia, que eu gosto de fotografia, para colocar mais os vídeos no canal, colocar foto no Instagram, mas tem muitas pessoas aí que, que curte jogos, é um aparelho muito bom para jogos, e tu está bem satisfeito, é um aparelho muito rápido, depois eu vou fazer um, fazer um vídeo mostrando várias funções que ele tem. que é o, Você muda a tela para 60 GHz ou 120 Hz. Tem muitas funções, colocar reloginho, colocar as funções tudinho aqui, câmera, colocar uns áudio aqui para vocês verem. E espero que você tenha gostado do vídeo aí. Ó, e eu vou deixar as configurações dele embaixo todas as configurações do aparelho embaixo para vocês verem vou deixar o link do vendedor e se você se interessar aí quiser comprar um aí vai gostar muito já estarei uma Gcam aqui também ó. só que essa Gcam ainda não usei só usei a, a câmera nativa né e eu vou estar tá mostrando para vocês eu não fiz o teste de vídeo é, não fiz o teste de não fiz o teste de jogo games porque eu não uso muito games, essas coisas, nem, nem manjo muito de games. E eu uso, uma coisa que eu fiz foi, quando eu estava usando ele para tirar fotos, tudo que eu, para instalar, ele ufa, teve um uso contínuo de 17 horas de uso. E é uma bateria de e 20 mAh, muito boa, carregou muito rápido, muito rápido coisa de 50 minutos, uma hora, já está totalmente carregado. Ó, já coloquei um reloginho aqui. E eu espero que você tenha gostado aí. Espero que você tenha oportunidade esse queira comprar um para você aí. E é isso aí o que eu tenho para falar. Eu estou super satisfeito com o celular. E eu vou deixar tudo aí, as dicas aí embaixo, aí onde que eu comprei, tudo as coisas. E vou pedir para você também... Se inscreve no canal aí, deixa um joinha, deixa um like, comenta aí embaixo que, quais as expectativas você tem para o celular. E eu, vou, e eu vou deixar também embaixo, vou deixar no, no drive as fotos que eu tirei com ele, macro, é, 108 megapixels, outro white para vocês darem uma olhadinha, beleza? Até mais aí, até um próximo vídeo aí e seja bem-vindo no canal aí, até mais.